Fala galera, beleza? Então galera, nesse vídeo aqui eu vou estar tá falando pra vocês aqui sobre o destruidor de ejaculação precoce Se ele funciona ou não funciona, onde comprar e tudo mais, beleza? Vou lá dizer que o produto é ótimo, funciona Se funcionou comigo, tenho certeza, você aplicando tudo direitinho lá que o produtor te ensina Lá nos videoaulas e tudo mais Você também vai ter resultados ótimos e vai acabar com esse problema mais chato de ejaculação precoce tá bom o marcando de tudo é que você você ganha aí um uma garantia de 42 dias é isso uma garantia, uma garantia ótima e foi isso que me levou a comprar também a, também há um, vários depoimentos aí que eu vi que eu encontrei na internet que fez eu ver Pô, o produto é bom vou comprar vou aplicar e a apliquei e deu super certo galera realmente funciona por isso é que às vezes as coisas tá ligada aqui na mente se você não tiver controle daqui pronto as coisas desandam. mas você vai aprender tudo lá que você precisa para para você acabar com esse problema chato beleza e onde compra bom esse produto como ele é digital você não vai encontrar ele aí ele aí na na OLX, não vai comprar no Mercado Livre e outros sites se tiver outros sites vou garantir para você é falsificado ou você não vai receber nada porque o produto é digital você só compra no, no, no na no site oficial dele que eu vou estar tá deixando aí na descrição pra vocês quero dar uma olhada e também queria adquirir vou deixando o site oficial para vocês mas como é que eu recebo esse produto se ele é digital bom você vai receber no seu e-mail assim que você efetuar o pagamento você faz a compra você vai receber o produto diretamente no, no seu e-mail no qual você botou lá e lá vai estar tá, vai estar tá passo a passo as aulas te ensinando de como tá acabando de vez essa esse problema aí de ejaculação precoce e tá melhorando na cama tá satisfazendo a sua sua mulher a sua ficante bem a é impressionar qualquer garota aí você vai estar tá podendo beleza então é essa dica que eu disse, também esse é o alerta que eu deixo aí pra vocês Tome cuidado nesses sites aí, beleza? Vou deixar o site aí oficial aí Caso você tiver outra dúvida é só me perguntar aí que eu estarei respondendo a todos, beleza? Então valeu galera, deixe seu like, deixe seu comentário aí Valeu, forte abraço